Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês hoje para fazer o Príncipe da Bela e a Fera. Essa peça aqui, gente, ó, aqui ó, o Príncipe da Bela e a Fera, né? O nosso Príncipe. Essa peça aqui a gente vai estar tá fazendo hoje aqui no canal, tá? Olha só. É uma peça que ela vai para o grupo temático. Tá? A gente fez o outro vídeo. A gente fez a Bela, já fez a Branca de Neve e a gente vai fazer o príncipe. Também já fizemos o nosso duende, né? Então, vamos fazer o príncipe, ok? Da Bela e a Fera.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 Então, tá aqui os materiais que nós vamos usar para fazer o nosso príncipe da Bela e a Fera, né? A nossa fera, príncipe da Bela e a Fera. Então, aqui eu coloquei algumas opções de botões, né? Para vocês estarem usando, ó. Tem assim. Tem os dourados, né? Tem os mais simples, mais com Brilhozinho. E tem o nosso Rita, né? Nosso botão Rita Então vocês podem estar usando qualquer um desses botões aqui Ou até mesmo o velcro, né? Pra quem não gosta de botão, pode estar usando o velcro também dá, tá gente? E a gente vai usar também a nossa, uma fita de cetim dourada, tá? Mas se você não tiver dourado, você pode estar usando amarelo, tá bom? A gente vai usar dourado aqui, e os moldes, né? Então, esse aqui é a lapela, você vai talhar duas vezes, tá? Cortar duas vezes. Isso aqui é a gola, duas vezes dobrado, tá bom? No amarelo. Todos os moldes têm a cor que é, tá? A manga aqui você vai cortar duas vezes no azul, tá? No azul. Aqui eu vou fazer com forro. aí eu vou usar tricoline pro forro, tá? Como eu tô usando a cetim, e o cetim é muito levinho, muito molinho, eu quero alguma coisa mais encorpada, eu vou colocar forro, mas vocês não precisam colocar forro, tá? Então, eu tô usando cetim com tricoline, tá? Vocês podem estar usando oxford também, que é mais encorpado, aí não é necessário do forro, né? Então, aqui, a manga duas vezes, mas eu, como eu tô usando forro, cortei quatro vezes, ok? Esse aqui é o filete da manga, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado, depois a gente vai franzir no branco, tá? O molde vem a cor que é, no molde vem descrito a cor que é Esse aqui é o filete da frente, tá? Você vai cortar no azul, tá? Ah, uma vez, duas vezes, aliás, esse azul aqui, o filete da, da frente duas vezes, tá? A frente aqui, duas vezes no azul, né? Mas eu vou fazer forrado, então, eu cortei quatro vezes, duas vezes no cetim e duas vezes no tricoline. Mesma coisa com as costas, tá? É duas vezes, mas eu vou fazer forrado, então, eu cortei quatro vezes, tá? Ok? Então, esses são os moldes que a gente vai usar para fazer o nosso, o nosso príncipe, da, da Bela e a Fera, ok? Então, vamos começar, então, né? Vamos começar com o nosso filete da manga, tá? Aqui, filete da manga. O que a gente vai fazer? A gente vai até na overlock, vai dobrar esse filete assim, tá? E vai franzir ele, dá uma leve franzida, tá? É isso que a gente vai fazer, ok? Eu já ensinei vocês como franzir aqui na overlock, então, não é segredo para ninguém, é só procurar o vídeo aí, se você não achar pode deixar aqui nos comentários que eu envio o link do vídeo pra vocês, tá? tá aqui, né? os nossos filetes já franzidos a gente vai pegar a manga e aqui essa parte vai levantada é as costas e aqui é a frente, tá? tá? A gente vai pegar o nosso filete aqui, tá? Na manga. A gente vai passar uma costura de segurança aqui, ó, pra pregar o filete na manga aqui, tá? Mesma coisa aqui, tá? Agora, a gente vai pregar aqui, ó. A outra parte da manga aqui, ó. O forro da manga, tá? Lembrando que se você não quiser colocar forro, não precisa. E ficou assim. Reserva, vamos fazer a mesma coisa com a outra. Assim as é nossas mangas A gente vai passar Nossa fita aqui Então, ficou assim, ó. Nossas manguinhas ficaram assim. Reserva. Vamos aproveitar e fazer a nossa lapela. Ação para expor. reserva, fazer a nossa gola. Olha como é que é a nossa gol. O que, que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, ó. Ok? vamos fazer pique aqui. Feito o pique, vamos virar. Virado, ficou assim. Vamos pegar a nossa filete da frente. Filete da frente, se para você colocar aqueles botõezinhos para fazer caseado. O ideal é você entretelar, tá, gente? O bom é entretelar. Frente da frente tem esse, essa abertura aqui, né? Por que, que você... Porque aqui, ó, essa abertura aqui é aonde vai a nossa gola, ó. É aqui que vai casar a nossa gola, ok? Daqui, aqui. Daqui, aqui. Deu pra entender, gente? Deixa eu pegar no molde, ó. Gola, filete da frente. Então, isso aqui vai vir aqui, ó, tá? Depois, ele vai ficar dobrado aqui. Então, ele vai ser costurado aqui, ó. Ok? Deu pra entender? Então, bora lá. Aqui, aqui, o nosso filete da frente. Hã? Ficou assim Mesma coisa do outro lado Agora aqui a gente vai passar uma costura de segurança, né? Aqui a gente vai passar uma costura de segurança, ok? A nossa gola ficou assim, ok? Vamos achar o um meio aqui já, né? Deixar tudo preparado. Vamos achar o um meio. Achamos o um meio aqui, reserva. Agora, vamos pegar as nossas costas. Uma costura aqui, tá? Mesma coisa com esse aqui, tá? nosso forro, vamos pegar as frente, lembrando que se você não quiser usar forro, beleza. Vamos montar o forro primeiro, né? Frente, você vai colocar aqui e aqui, pegar os Bom. ombros. Ok? Zero. e vamos para o principal. Mesma coisa. Uma vez com a vez, de direito com direito, pegar os ombros. Aqui, pregado os ombros, nós vamos pregar a gola, tá? Vamos pegar a gola da nossa peça, sabemos que o meio tá aqui, que a gente fez um pique, ó, a gente vai vir com a gola aqui até aqui, aqui a gente vai virar e vai vir com a nossa o nosso filete, ok? Deu pra entender, pessoal? Aqui a gente pregou os ombros, tá? pessoal que tá reclamando que eu repito muito, obrigada. Tá? Aqui é o meio da nossa peça. Aqui é o meio da nossa gola. Então, nós vamos colocar o meio da nossa gola no meio da nossa peça. A gente vai vir pregando a nossa gola aqui. Quando chegar aqui, a gente vai virar. E vai vir com o filete até aqui. Até ali. Ok? Então, bora lá. Vamos pregar um lado primeiro, depois o outro. Chegamos aqui com a agulha para baixo a gente vira e gira tá assim mesma coisa do outro lado tá Agora, vamos colocar nosso forro. Vamos pegar o nosso forro aqui. Aqui, o nosso forro. Costura com costura, ombro com ombro, vamos pregar nosso forro. Vamos pregar as nossas mangas, vamos dar uma costura de segurança aqui. uma costura de segurança nas nossas mangas. Agora vamos pregar elas aqui. Parte mais alta é a nossas costas. Vai começar daqui, ó. Aqui. Parte mais alta é as nossas costas. Tem essa parte aqui da manga. Aqui, ó. Esse biquinho aqui da manga a gente vai colocar aqui. Ok? Bora lá. para vocês vir aqui e faz a mesma coisa aqui com forro. vira o forro aqui e prega também, tá? Pegando. Então, tá aqui a manga pronta, ó. mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, olha só como ficou, depois a gente vai fechar aqui os lados, vai ficar bem bonitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Vamos lá, então, vamos colocar a manga aqui. Então tá aqui a manga, a gente vai pegar o biquinho aqui e colocar aqui e pregar a manga, ok? Cuida sempre dessa parte da manga, a parte mais alta, a parte mais alta ali na manga é as costas Cuida pra tua peça ah, não ficar amarrando o cachorrinho, né? O teu bichinho Então por isso que tem essa parte da manga que é diferente, tá bom? Tá bom? Pegou a manga aqui, vira para esse lado aqui, e passa uma costura aqui, pelo forro. Pega a parte do forro, né? Vira para cima aqui, e vai arrumando aqui, passando uma costura aqui, como a gente fez do outro lado. Costura com costura aqui, parte das costas aqui. vira e está assim agora aqui gente aqui a gente vai colocar para dentro primeiro essa parte aqui ó primeiro as frentes a gente vai colocar para dentro aqui da frente passaram a costura aqui, ó, gente aqui, ok? depois a gente dá acabamento no filete tá bom? aqui mesma coisa desse outro lado mesma coisa aqui na frente aqui Aqui, a frente, e aqui vai passar a costura, aqui, virou no avesso, e aqui a gente vai passar uma costura, aqui dando direito. Agora aqui, vamos virar de novo aqui, colocar tudo pra dentro. E aqui, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Vamos fazer pique. E vamos virar. Então, gente, aqui ficou assim, né? E aqui a gente vai fechar os lados aqui com a manga, tá? A gente vai passar uma costura aqui pro lado do avesso, aqui, fora, fora até aqui, tá? aí depois a gente vai na overlock pra fazer o acabamento na overlock, ok? bora lá então coisa do outro lado, ok? Ficou assim, vou até na overlock, fazer uma limpeza e já volto. Ficou assim. Agora vamos pegar a nossa pita e vamos passar em todo o redor. Isso daqui. Agora vamos colocar o nosso aqui. agora é só colocar botõezinhos vamos colocar botõezinhos aqui e a nossa peça vai estar tá pronta então tá aqui a nossa peça pronta gente ó que os botões caseada minha máquina de caseado não tá muito boa né Ó, aqui as manguinhas. Ó, atrás, como é que ficou. Ela aberta. E ficou pronta a nossa peça. Nossa peça do príncipe, da bela e a fera, ok? Então, ficou assim. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né? Vídeo passado a gente fez a bela, agora a gente tá fazendo o príncipe da Bela e a Fera. Esse molde é o molde que vai para o grupo temático, né? Aquele grupo que você paga 15 reais mensal, primeira parcela, 35. Primeira parcela, 35 reais. E depois, todo mês, 15 reais. E todo mês tem um molde lá. Com toda a grade, um molde de fantasia com toda a grade, né? Aí, então, um molde de cada mês, né? Aí, depois, a gente... Tira para colocar o outro molde, né? Então, esse molde vai lá pro, pro, pro grupo temático, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. E até a próxima!